Olá, bom dia. Daremos início à 11ª sessão pública ordinária de distribuição dos processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.00.29.91.2022.74, requerimento administrativo protocolado pela Associação Brasileira da, de Infraestrutura e Indústrias de Base, e pelas empresas transmissoras de energia TBE, Sistema de Transmissão Nordeste, STN, e Amazonas Empresas de transmissoras de Energia, AET, com vista à possibilidade de recomposição da receita anual permitida. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2, processo 48.500.014.90.2023.51, requerimento administrativo protocolado pela CPFL Paulista, com vistas à excepcionalização de regras tarifárias para a troca de todos os meditores em sua concessão. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 3. O item 3 será distribuído por conexão ao processo 48.500.006880-2022-37, ao diretor Ricardo laborato Tilli, na 40ª sessão pública ordinária de distribuição de processos 2022, tendo em vista o artigo 4 o da norma de agressão anel número 18. O item 3 é o processo 48.50.0014.73.2023.14. transferência de ativos classificados como demais instalações de transmissão, localizados no Tramo Dourados, é, Porto Primavera, Atualmente detidos pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a Eletro CGT EletroSul, em favor da Energisa Mato Grosso do Sul. Esse então é o diretor Ricardo. Item 4, processo 48.500.0053.84.2016.18, recurso administrativo interposto por Dinamar Rosana Bianchi e Rosimeli Teresina William Bring, testa. Em face do de despacho 3595-2019, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 5, processo 48.500 03876 2020 55, Recurso administrativo interposto por END Brasil Energia S.A. Em face do despacho 866-2022, emitido pela Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética S.B. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 6, processo 48.50.0054.12.2028.3. Recurso administrativo interposto pelo senhor Sérgio Borges Neto em face do despacho 2843 2022 Emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. Processo 48.500.057.48.2022.16. Recurso administrativo interposto pela Equatorial Energia Goiás em face do despacho 3.545.2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 8. Processo 48.500.0003.80.2017.24. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Eletricidade de São Lugero, c em face do despacho 458-2023, emitido pela Superintendência de Gestão Tarifária SGT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 9, processo 48.500.0016.03.2027.6 e outros Pedido de medida cautelar, protocolado pela Voltália Energia do Brasil LTDA, com vistas à assinatura de contratos de uso do sistema de transmissão, CUSTE, referentes às centrais geradoras fotovoltaicas Arinos 3, 5, 6, 7, 18, 19 e 20. Vamos sorteio. Diretor Elvio. 10. Processo 48.500.8199.2022.23, requerimento administrativo protocolado pela Interligação Elétrica Paraguaçu, S.A., com vistas ao excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada em operação comercial da linha de transmissão Poções 3, Padre Paraíso 2. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Tem 11 processos 48.500.00.12.05.2023.01. Fiscalização de, de empreendimento autogado a Realma, transmissora de energia 4, LTDA, em especial quanto ao cumprimento da legislação associada à integração das instalações à rede básica. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Em 12, processo 48.50.0061.51.2021.08 e Autorização para a UFV São Francisco, participações LTDA: implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas São Francisco 45. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 13, processos 48.500, 25.86.2022.56, 25, 25.87.2022.09 e 25.88.2022.45. Autorização para Bahia, São Paulo, Energia Solar SPL-TDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Sol Nascente 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14, processo 48500214722243 e outros. Autorização para ômega, desenvolvimento de energia 13SA, implantar e explorar. A centrais geradoras fotovoltaicas Assuruá 81 e 6 e Assuruá 91 a 6. Mais um sorteio. Doutor Ricardo. é a 81 a 6 e a a 91 a 6 Item 15, processo 48, 500, 23, 44, 2022, 62 e outros. Autorização para AES Brasil Operações S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Flor do Sertão 1A3 e Flor do Sertão 10. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 16, processo 48.500.0006.11.2022.67 e outros. Autorização para a Cordel Solar Energia spl implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas vapor 1 a 5. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 17. Processo 48.500.0029.66.2022.91 e outros. Autorização para a empresa Solar Bras... é, Sobral 1, um, SPL, TDA e outras. Implantar e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Sobral 1 a 21. Vamos ao sorteio? Diretor Fernando. Item 18, processo 48.500, e outros. Autorização para ômega, de desenvolvimento de energia 17, S.A. Implantar e explorar as central geradoras fotovoltaicas 1,1 um, é, um, um, a 7. no Sorteio, diretor Elvio. Em 19, processo 48.500.0027.77.2022.18 e outros. Autorização para ômega e desenvolvimento de energia 17 SA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Quara 21 a 19. Vamos sorteio. Diretora Agnes. Item 20, processo 48.50.0018.87.202.62 e outros. Autorização para ômega de desenvolvimento de energia 17 S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas quaras 71 a 19. Diretor Ricardo. Item 21, processo 48, 500, 0, 17, 54, 2022 96 e outros, autorização para Rio Energy, desenvolvimento de renováveis LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Fênix, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K I, L. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 22, processo 48.500, 20, 2022, 8, 9 e outros. Autorização para ômega, desenvolvimento de energia 19, SA, implantar e explorar. As centrais geradoras eólicas, BI, Bia Norte 1, a 8. Diretora Agnes. Item 23, processo 48.500.02, 74.2020, 4.6 e outros. Autorização para ômega, desenvolvimento de energia 16 S.A. Implantar e explorar a geradoras eólicas delta-10.1 a delta-10.6. Diretora Agnes. Item 24, processo 48.500.0033.94.2021.86 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Barro Alto 1 a 9, atualmente detidas pela ON Barro Alto Geração de Energia SPR-LTDA. É sorteio. Diretor Fernando. Item 25, processo 48.500.0028.88.2021.85 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Nova Sergipe 1 a 8, atualmente detidas para a Trisan é, Geração de Energia LTDA, em favor da Atiaia Energia SA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 26, processo 48.500.0070.65.2010.51 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas. Chui 1, 2, 4, 5 e 9. Minuano 1 e 2, Verase 24 a 31 e 34 a 36 e Verase 1 a 10. Atualmente detidas pela ômega Geração SA em favor da ômega de Desenvolvimento de Energia 15 SA. Sorteio. Diretor Fernando. Item 27, processo 48.100.0010.17.1996.25. Prorrogação do prazo de outorga da concessão da usina hidrelétrica Monte Alto, outorgada da Votorantim, Cimento S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 28, processo 48.500.0012.99.2023.18, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia, das áreas da de terra à ampliação da subestação faxinal do Soturno. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 29, processo 48.500.0013.46.2023.15. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da verde transmissão de energia SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão presidente Juscelino Vespasiano, 2, circuitos 1 e 2. O sorteio, diretora Agnes Item 30, processo 48.500.014.13.2023.00. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da verde transmissão de energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Pirapora 2, Várzea da Palma, Circuito 1, na subestação Muritzeiro 3. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 31, processo 48.500 a 0, 14, 22, 2023 92 declaração de atividade pública para fins de instituição de administrativa, em favor da verde transmissão de energia SA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Pirapora 2, 3 Marias, circuito 1, na subestação Buriti 03. O sorteio, diretor Ricardo. Tem 32, processo 48.500.0014.27.2023.15. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa. Em favor da verde, transição de energia S.A. Das áreas internas necessárias a passagem da linha de transmissão Buriti 03, São é, Gotardo 2, Circuito 1. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 33, processo 48.500.014.45.2023.05. Declaração de utilidade pública para fins de instituição ou servidão administrativa em favor da verde transmissão de energia S.A. Das áreas que terra necessárias à passagem da linha de transmissão Pirapora 2, Buriti 0.3, circuitos 1 e 2. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 34, processo 48.500.007294.2022.18. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de setembro administrativa em favor da EDP, Espírito Santo, de Distribuição de S.A. das áreas de terra necessárias a passagem da linha de, da linha de distribuição Civit, Nova Zelândia. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 35, processo 202399 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de sede administrativa em favor da Equatorial Alagoas, distribuidora de energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Delmiro-Golveia, Olho d'Água das Flores, na subestação Piranhas. O sorteio, o diretor Fernando. Item 36, processo 48500 54 declaração de utilidade pública para fins de instituição de senhora administrativa em favor da Saltinho Energia S.A. Das áreas de ideia necessárias à passada da linha de transmissão, subestação PCH Saltinho, linha de transmissão Chimarrão-Morro-Grande. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. em 37, processo 48500013 declaração de utilidade pública para fins de instituição e administrativa, em favor da Celesc distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição, após Chapecoa, Chapecoa 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 38, processo 48.500.0014.00.2023.22. Declaração de utilidade pública para fins de instituição administrativa em favor da Enel, distribuição Rio. Das áreas de necessárias a passagem da linha de distribuição Barra do Braúna, Santo Antônio de Pádua Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 39, processo 48.500.18.50.2020.72, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 9.436.2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de sistema administrativa em favor da Belmonte -Bel um Parque Solar S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Belmonte, subestação Bom Nome. Nosso sorteio, o diretor Ricardo. Item 40, processo 48, 500, 0, 5, 4, 7, 5, 2021 11 alteração a pedido da resolução autorizativa 10.916.2021, que trata da decla declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da EDP Transmissão Norte S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Abunã-Rio Branco 1-Circuito é, 3. Vamos ao sorteio. Isso, espera E também do trecho da linha de transmissão, que vai fazer o seccionamento da linha de transmissão abunã Rio Branco 1, Circuito 2, na subseção Tucumã. Agora sim, vamos ao sorteio. Diretor Fernando. É, item 41, processo 48.50.0067.18.202.19. Alteração a pedido da resolução autorizativa número 12401 que trata da declaração de utilidade pública para fins de servidão administrativa em favor da ON Firminópolis, geração de energia SPL-TDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Firminópolis, Subestação Firminópolis. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 42, processo 48.500. 0452-2022-09 e 048 04 53 22 45. autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Equatorial Transmissora 1, SPSA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 43, processo 48.500.0012.60.2019.14 e outros. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a CHESF. Um sorteio. Diretor Fernando. E item 44. O processo 48.500.007-15-2022-71 será distribuído à diretora-relatora sorteada anteriormente, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, tendo em vista o artigo 8º da norma de condição anel nº 18. O item 44, processo 48.500.007-15-2022-71, requerimento administrativo protocolado pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras, CGT EletroSul, em fase da Resolução Homologatória ou 3.174-2022, oh, que alterou a Resolução Homologatória 3.050-2022. Isso, então, foi a diretora Agnes. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos é, diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 11ª Sessão Pública Ordinária, de distribuição de processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.